Apresentando... Eu, papai Jujuba Bananica No canal... Jujuba Bananica Pessoal, espero mais vídeo hoje pessoal, estamos aqui, né, né Bem feliz aqui, né Bem no clima, bem feliz oh, Bom, gente, vocês não vão estar perguntando O que é isso na minha tela Aviso, suspeita de site phishing. Eu entendi phishing. Adiante, esse link é... Ok, gente, é meio que assim É que é uma tentativa de obter informação pessoal Sem detalhe de cartão, crédito E uma fonte ser... E fingindo ser uma fonte confiável Mas, como ninguém aqui do canal é burro Ninguém bota a senha, né? Porque, nossa gente, quem bota senha em coisa? No caso, eu... A minha conta do e eu tento logar. Eu tenho que botar senha, Gemai código, olhar no meu e-mail, pegar o código, botar o código. Engraçado que toca todo o celular de casa aqui. Bom, vamos lá e... Vamos aqui, ignorar esse aviso e entrar no site, tá? Deixa eu só botar em inglês, porque esse povo é inglês e isso não dá ruim. Aí vai estar aqui, Jet Start No Esse é o Collect Robux, tá, meu querido? O oh, Papai Jujuba eu vou botar na edição. Na edição, ó, no, na descrição. Aí vocês vão aqui, ali em Ninja, Ninja Conte. Aí aqui embaixo bater Aí eu vou botar Hyper Unicórnio. Meu. É Eu escrevi gritando. Ai, olha que legal. Gente, já entramos. Nem precisa clicar aqui, tá? A gente, olha o plan, a gente, ainda. Eu tenho 242 pontos. Quer dizer que um ponto conta um Roblox. Gente, eu vou conseguir, ó. Consegui 242. Vamos ensinar a resgatar. Não vamos saber se tem aquela mania em que o Roblox mudou, né? Né? Bom, gente, vocês vão aqui no. Cashout. Aí vocês vão botar o total de Robux que vocês têm. Eu tenho o total tá de Robux só. tá de pontos. Eu tenho 242. Iiii. Aí vocês vão aqui em continue. Aí espera carregar. Aí vocês vão aqui, gente. No Games Fonts. Aí vocês vão aqui em create a new game, tá, gente? Já vão aqui. Eu vou fechar o Roblox, né? Já abriu ali, né? É o Roblox, é. Gente, esse um negócio que foi um teste Que a gente fez, tá? Um teste Porque tem que ter teste, né, gente? Create a new experience Tá bom? Eu sei Gente, pra quem não tem o Roblox Studio O meu, já no caso, já veio acompanhado com o Roblox Studio Como eu Aí já vai abrir aqui em new Aí você vai aqui em qualquer um Eu vou no line Run Será que foi assim que eles fizeram o DLFTHRAM? É. Publish. Aí vocês vão botar aqui. Eu vou botar collect 1.0. É outra versão. Aí vamos botar oi. Tudo bom. Aqui, creator. Pronto, agora vocês vão em Close Game Sentai Vão fazer aquele negócio que eu já fiz no outro vídeo passado, tentei fazer Vocês vão em Permissão E vocês vão deixar público, que vai ficar aqui Play to Game Public, entendeu? Aí vocês vão em Save Agora vocês vão lá no Collect E dar F5 Viu? Olha! Gente... Aí vocês vão em Continue Aí agora gente vai descer. Aí esse preço que a gente tem que botar no caso, o, Roblox, o collect Roblox tá atualizado porque ele sabe que vai sempre o um Roblox. Então por isso que ele manda colocar 346, gente. Quem vai comprar esse negócio? Então vai gente, eu vou copiar já um o um, um, um coisa que se não me esqueço. Eu sei. Aí vocês vão aqui em Game Center, aí depois que vocês salvarem, vocês vão em monet monetização. <risos> Private Save. Aí, vocês vão botar esse númerozinho aqui. UN43. Aí, vocês vão aqui em... Eu vou em Create. gente, eu sei que vai ficar assim. Mas eu vou mesmo assim. Aí, vou de Save. Se eu perder 62, 50 aqui. Aí, agora... Aqui, ó. Vai ser pro mercado. E 242 pra mim. Não tá lá. Aí, vai fazer assim. Aqui que a gente faz? Aqui, ó. Tem que deixar público Vamos deixar o game público Se não deixar público, não dá pra comprar Bora em back Aí bora ver se o servidor de privado tá aqui Calma aí A gente tem que criar, né Gente, como eu sou burra Aqui, mulher Aqui, ó, create No, you win, save Só vou, só vou Agora vamos dar um fita aqui Gente, mesmo que dê errado, eu vou tentar, tá? Deixa eu fechar o Roblox. Fechar o Roblox. Porque, né? O Inter dos Jogos Só pra Testar, testar, testar. Bom, agora vamos aqui em. Hum, Espero que eu consiga. Sucesso, aham. Uhum. Uhum. Consegui, aham. Uhum. Sei. Se eu não conseguir, eu vou ficar muito brava. Gente, vou, vou esperar alguns dias, viu, gente? Porque não é assim, gente, que não é assim. Acabou. pagou. Eu tô com zero pontos, gente. Se eu perder todos esses pontos, eu vou ficar muito brava. Nem muito brava. Ô, gente, se eu não ganhar 200 bucks, é porque não funcionou. E se eu ganhar 30, é porque não funcionou. Hum, hum, hum. Eu não tenho ponto, gente, porque já, já, já, já foi. Já foi, já foi, já foi. <risos> Ok, agora vamos aqui no Ganho e vamos pegar assim aí gente Nós vamos vir aqui, dar um f de novo Gente, se não chegar 200 pontos pra mim E chegar, eu se tiver tipo 40 280 4. Vou ficar com Vou ganhar mais certeza robux, gente Se eu ficar com 80 É porque não deu 280. Se eu ficar com isso, é porque se eu ficar com 200, porque vai dar. Se eu não ficar com 200, é porque não vai dar. Então aguarde o próximo vídeo. Aguarde o próximo vídeo. Uá, vou deixar vocês curiosos mesmo. bem bebês, para mais vídeo de hoje, pessoal, estamos aqui, depois de 5 dias. Conseguimos 200 e pouco Robux. Tá na minha conta? Gente, é porque assim, eu tiro o, o, o fundo, tá? Quando eu vou gravar. Aí mais boto depois, sabe? Vocês entendem. Bom, gente. No vídeo anterior, eu mostrei aqui que eu fui no collect Robux. Aí eu resgatei esses 200 robux. Gente, no caso vai ser uma, mais ou menos um. Gente, mas o importante é que eu passei sim, passei 5 dias. Gente, se demorar mais de 5 dias, ignore. Mas e finalmente deu, gente. Aí, gente, pra mostrar quem não é mentira, ó, vocês vão aqui, ó. Aqui, ó, nos últimos 30 dias. Não vou botar, eu vou botar no dia anterior, porque hoje de manhã não tava assim, tá bom? Aqui, ó, venda de produtos, no caso, collect eu vendi o um, um server, um server privado, se eu não me engano foi o server Ou o Game Pass, mas aí foi lá, o Collect Robux comprou, aí eu consegui 242, entendeu? Bom, gente, aqui, ó, agora eu tenho, eu consegui 242, agora eu tenho 286 Bom, a gente sabe o que eu amo, né? Vem né? comprar cabelo Oi gente, vou tentar criar uma skin Asterik, Só que versão soft Muitas pessoas vão saber o que é Asterik E outras não Asterik é um monte de estilo, gente Pesquisem o que é Asteric. Aí tem acesso a soft lá, E vocês vão entender Bom, gente, o que é isso de descubra? Eu não vi esse negócio ah, desculpa, era novos jogos, entendi. Hoje a gente vai sair, gente, vai sair morando com o meu irmão, gente. Que no caso, não era pra ser morando com o meu irmão, era pra ser vivendo com o meu irmão, gente. Agora o nome é assim, vivendo com o meu irmão, não, não liguem, tá bom? Mas olha, nossa, gente, anime, anime. Ai, gente, se eu não me engano, isso aqui é um personagem de Boku no Hero. Recomendando animes, aquelas... Bom, gente, nós vamos aqui e bora gastar, né? né? Não, gente, mas ok. Eu não quero que o vídeo fique muito longo. E também não quero que vocês esperem eu comprar até achar uma coisa. Que eu sei que vocês sabem que eu demoro. Se eu não demorar, é a ju não é a jujubanica, gente. Se eu não demorar pra comprar esses negócios, não é a jujubanica. Se eu não em uma pastinha, os itens não é jubanica. <risos> ok, gente. Eu gostei demais, né? <risos> Mas espero que vocês não gostado, gente. Isso aí pra mostrar que não é mentira, tá bom, gente? Eu não vim ali. Eu dei aqueles negócios ali que eu nem sei. Que eu nem lembro mais. Que eu nem lembro mais como que Acho que era. expensional É, aí vocês vêm aqui, ó. Que os subbooks eu tenho 200, 200. Tem por os números aqui. Aí pega, o cara procura aqui o número dos seus books Pega, modifica e tal e aí faz fake não é assim eu já pô... até mostrei um vídeo como que as pessoas fazem para modificar o books tipo do secret ó do secret Ubi. muitos gringos muitos gringos no caso né até alguns BR a veio, vieram e botaram 1k de Robux ali, sabe? Então, esses fazem, eles fazem com muitas coisas assim. Então, não acreditem, gente. Pelo amor de Deus. Vou dar o um avisinho de novo. Gente, para de comprar camisa. Camisa, gente. Camisa. Olha isso aqui, gente. Emo é Shirt Girl. 95. Aqui, ó, 98. Aí você pega. Aí você pega, vem aqui em cima. Vamos ver aqui. Deixa eu botar em outra guia. Cadê? Aqui, ó. Vou botar em outra guia. Eu vou copiar o nome, gente. Aqui, ó. Você copia o nome, ó. Cola aqui, ó. Vê se não vai aparecer mais 5, 4, 3, lá Aqui, ó. Agora vamos botar 5 aqui, ó. Máximo 5. Viu, gente? Aparece um monte de roupa. Ó. Ó. Não vai, gente, nem sempre vai fazer a mesma coisa Tipo, essa é meio diferente, mas dá pro gasto Então, por isso, parem de comprar essas camisas, pelo amor de Deus Porque assim, a minha amiga, gente, vai começar a história A minha amiga comprou uma camiseta de 80, 98 E eu tinha essa camisa por 5 looks e pior que eu não sei como que eu tinha essa camisa. Ah, gente, eu acho que eu tenho essa blusa, que é meio estranho, diferente. Mas. Ah, gente, pessoal, foi. Espero que vocês tenham Gente, me segue no CPT. Me segue no meu. Me segue no Roblox. Me segue no CPT. Falou, me segue no Roblox. Me segue no.. Zepetémico. Me segue no CPT e me no meu lado. Vocês falam falou.